realmente a experiência é marcadamente diferente e a partir daqui a Uber é o caso de uma experiência marcadamente diferente relativamente ao táxi e a partir daí a Uber no limite não precisa de conteúdos porque a experiência é diferente mas isto é o caso de 5% das empresas uh, agora, para as outras empresas é verdade que uh, e o caso da Airbnb que vestiu também em conteúdos a, a publicidade é um conteúdo no fundo uh, o... o o conteúdo permite no fundo criar um, um elo de ligação e de relação com o cliente. É o, mesmo, é o mesmo exemplo. A cerveja é um produto em si, não é? Mas com a Heineken está a tentar fazer concorrência à Carlsberg, estou a dar aqui exemplos de duas casas uh, concorrentes. No fundo uh, não há muita coisa a contar sobre a cerveja. Há quem gosta mais de uma, há quem gosta mais de outra. Então, a partir daqui, é vão buscar no Festival de Música e no próprio evento esportivo uma forma de ligar, de criar um conteúdo que permite dizer que esta cerveja acompanha bem um jogo de futebol e, e fica ligada às emoções do jogo de futebol. E toda a manipulação da publicidade é precisamente essa. O, o, o setor automóvel ainda se vende com mulheres e homens dentro do carro uh, e a ligar o automóvel a um atributo de sedução. É assim que se vende há, uh, se calhar, 50 anos que estamos a viver isso. Bom, então é por isso que o conteúdo é chave para criar esta relação com o cliente. Então, quando estou a falar que a base da transformação digital é, não é uma, uma tecnologia, não é um CRM, não é um website, não é uma app, não é um canal de YouTube, não é tudo isto. Ou okay? seja, claro que é, mas com mil e menos que facilita o contacto. É um mídia e facilita o contacto. O que, o que é importante agora estar a transformar é precisamente criar esta relação com o consumidor. E a relação se cria com personalização, mas sobretudo com conteúdos ou com experiências. Vamos falar, por exemplo, do o retalho alimentar, é uma, uma, um setor que uh, tem vindo a, a, a viver muitas transformações. Uh, há alguns anos atrás, o que era importante é ter um hipermercado, ou seja, um local onde uma pessoa pudesse comprar tudo o que precisa, o que necessita para viver. Bom, então podia encontrar no hipermercado uh, alimentos, uh, vestuário, uh, equipamentos, uh, uma série de, de, de produtos. Hoje em dia, a ideia de poder passar uma hora para chegar ao hipermercado, uma hora ou 30 minutos para chegar ao hipermercado, estacionar o carro, ir a um local que é enorme, já não é, agora como. Uh, o, o, o, o, a necessidade não é tão orientada para a abundância, que posso comprar tudo é muito mais aquilo uh, o, o menos tempo que eu tenho para poder comprar coisas, então as pessoas vão uh, muito menos com, uh, encher um um, um carrinho de compra uma vez por mês, mas vão em vários sítios várias vezes por semana comprar o pão, comprar... Uh, Uh, o vinho, comprar uh, os seus alimentos, etc. Então, é uma brutal evolução. O que estamos a viver também é a reinvenção do, do, do tal alimentar, ou seja, estamos a passar para formatos mais muito mais pequenos, muito mais urbanos e agora vamos voltar depois ao conteúdo, mas o produto em si é diferente. Estamos a passar do hipermercado ao pequeno espaço. E vê-se algumas cidades é um pequeno espaço onde existe uma área de café, onde existe uma área onde podemos descansar, temos mesa para poder trabalhar, etc., passou numa área de convívio. As últimas evoluções que vimos, Nova Iorque, Londres, Paris, é o, não é um local unicamente onde passamos a comprar, mas é um local onde passamos um pouco mais de tempo a viver. É o caso da Starbucks, que reinventou a experiência do café num local para viver, para trabalhar, para passar um tempo, etc., etc., e resolver o problema urbano. De, em cidades, os apartamentos são mais pequenos, é um pouco mais complicado estarmos bem. Então, para isso, para apoiar isso, no fundo o conteúdo também é muito importante. E vemos muita, muitas vezes à volta do retalho, uh, comunidades locais, ou seja, o facto de algumas cadeias de retalho, Uh, uh, o, o alimentar não precisa, porque o alimento nós precisamos de comer três vezes por dia, não é? normalmente é isso, pelo menos. Uh, com as dietas intermitentes, agora é duas vezes por dia, mas normalmente são três vezes por dia. Três, três vezes por dia. Mas outros retalhos, por exemplo, o retalho de gaming, há experiências de uh, cada loja tem, uh, na altura tinha a sua página de Facebook e Instagram e era o chefe da loja que era o moderador da própria página. Uh, e tentava esta pessoa de criar uma comunidade de gamers, porque o gaming, as lojas, uh, há uma afinidade naturalmente. Então, isso é um conteúdo, no fundo. Estou a falar aqui de um caso um pouco mais extremo, mas é verdade que, à volta da experiência em si de compra, que agora é vista cada vez mais como uma experiência um pouco aborrecida, e é por isso também que o, a experiência de compra está a passar do local físico, uma pessoa tem que deslocar para uma experiência online, é porque antigamente era um prazer de ir às compras e agora é muito mais uma necessidade, não é bem a mesma experiência. Então é por isso que aqui, em vários setores de atividade, haver conteúdos, não temos que escolher forçamente de estar no YouTube, nos podcasts, no Facebook, no Instagram, no email, não temos que escolher tudo isso, mas temos que escolher algumas vezes poucos canais mas os canais mais consistentes e que permitem marcar a relação perto do cliente. Há uma outra coisa também, uh, e aqui uh, que é um princípio de transformação digital, que é a frequência de contacto. Se calhar é o ponto onde o conteúdo é muito importante. No alimentar a frequência de contacto são duas ou três vezes por semana pelo menos. Portanto, a partir daqui temos que comprar regularmente a comida e a comida é fresca. Em outros setores de atividade, o setor automóvel, por exemplo, que é um, é um caso onde vamos substituir de automóvel, vamos substituir de automóvel de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, até mais. E a partir daí, a indústria, uh, o, o, o objetivo é de manter, através de novos lançamentos, e é por isso que não param de haver novos lançamentos de automóveis, é para lembrar aos consumidores que a marca existe lança produtos, modelos novos, isto é um, um ponto de apelo importante e para cada lançamento há uma série de conteúdos, inclusive no B2B, para um serviço, de, por exemplo, de advogados, de auditores, uh, para consultores, a noção de conteúdos é fundamental, porque o conteúdo, a partilha de conteúdos, permite, no fundo, criar relevância, criar a credibilidade, faz com que faça faça com que quando a pessoa necessita deste tipo de serviços mais facilmente se lembra. Então, quando estou a falar de frequência, hoje em dia no, no mundo de hoje que é sobressaturado de comunicação é importante que cada uma das empresas, marcas, profissionais mantenha um nível de frequência de contacto com o cliente. E a frequência de contacto só se faz tiver bom conteúdo. Numa, a mesma, o exemplo do automóvel é um pouco isso, que é a marca automóvel, uh, o, o, as marcas automóveis perceberam que tinham que viver de novidade, porque a novidade permite ter conteúdos, de aparecer na imprensa especializada, de, uh, de aparecer na televisão, é? um, um, uh, e precisa de ter muitos lançamentos de veículos para manter o, o top of mind, o awareness da marca. E yeah. isso é a resposta ao facto que o contacto que a marca tem com o consumidor é realmente muito dilatado, é... temos pouco contacto com a marca. O que é que permite o digital é a sobrepersonalização da experiência. Ah, isso, toda a gente pode constatar isso, vai a uma loja de e-commerce bem feita, de uma marca conhecida, Uh, vai depois para o Público o Expresso ou para o New York Times etc. e parece que é quase perseguido pelo produto que foi ver nesta e-loja, nesta, nesta loja de e-commerce. É personalização em marcha. Hoje em dia o digital permite duas coisas, que é medir tudo com extrema precisão, ponto número um, e uh, personalizar a experiência que faz com que a personalização aumenta fortemente a hipótese de comprar. A hipótese de relacionar. Não é forçadamente comprar, mas pelo menos de relacionar. E é, uh, e é fundamentalmente ao pensar numa transformação digital, uma vez que se melhorou o serviço base, personalizar esta melhoria é o segundo caminho. já há de haver outras coisas. Tudo isto é para dizer que a televisão nasceu no mundo de Taylor e de Ford, é Taylorismo e Fordismo, que é, é um broadcast maciço. E diferenciado de pessoas. Quando estou a dizer pode-se eventualmente segmentar a televisão, o programa, os programas de, uh, do dia da semana ao almoço não são os programas uh, do jantar ou não são os programas das 11 uh, horas da noite ou da meia-noite. É uma forma de segmentação, segmentação, contudo é um broadcast massificado, de qualquer forma. Ao passo que Netflix, a experiência de Netflix é baseada em duas coisas, eu tenho uma tonelada de conteúdos e eu tenho uma sugestão, como o Spotify é igual. O okay? Spotify e Netflix funciona a mesma coisa, como a Amazon funciona, eu tenho uma tonelada de produtos, eu tenho uma tonelada de experiências e para ajudar o cliente a escolher no meio de milhões de escolhas, eu, no fundo, há uma hipótese de personalização de experiência. O que estás a falar atualmente é que uma uma vez que vivemos a experiência da Netflix uma experiência personalizada uma vez que entramos na Amazon que é uma experiência personalizada eu diria nós nos acostumamos a esta experiência personalizada e já temos dificuldade em suportar experiências massificadas e é verdade Bom, e a eu não diria que uh, o, a televisão não vai morrer ou seja a televisão tem uma magia incrível, que é o direto. O jogo, o uh, último jogo de Portugal-França uh, é uma magia do direto, e a partir daí não adianta personalizar esta experiência, quem estiver interessado, interessado em futebol e sentir o português ou francês uh, vai, vai ouvir esta experiência e, e, e é na televisão, ou seja, não há um, vantagem competitiva da televisão é relativamente à online. Agora, isso obriga a mudança de cultura. Se a SIC, se a em França, a, a France 2 ou o TF1 continuarem a pensar na experiência televisiva com o mesmo cérebro, com a mesma cultura do que pensavam há 10 anos atrás, de certeza que daqui a 10 anos não vão morrer, mas se calhar vão perder dinheiro. Ou, não vão, ou vão ganhar muito menos. E a questão principal de hoje é isso, assumimos que estamos a viver uma economia capitalista onde quem vinga é a lei do mais forte e a partir daí, quem tiver a mostrar uma experiência diferenciadora na abundância de conteúdos que nós temos hoje, resolve a questão da personalização e da abundância, então a partir daí é quem vai ser o vencedor. Agora, se eu tiver na pele do Francisco Balsamo o que é que poderia trabalhar? É desenvolver, e, e já estou a fazer ali muito bem, desenvolver uh, espectáculos à volta de emoções, de um forte conteúdo emocional e o mais ao vivo possível. Tem que ser ao vivo. E depois delinear uma experiência digital ao lado, que permite viver de arquivos, viver do, oferecer uma abundância de conteúdos, dos melhores conteúdos, por exemplo, da, históricos da SIC, viver na memória, porque as pessoas, calhar, não, já não sei se o Armando José passava na SIC ou não, mas as pessoas, há muitas pessoas que querem reviver experiências da infância, é um, é um enorme mundo, a Netflix está precisamente a pôr algum património do, cine, do cinema, por exemplo, do antigamente. por essa razão. As pessoas querem reviver as experiências da infância. E eu tenho a certeza que os canais de televisão podem eh, gerar uma audiência online das pessoas que vão querer reviver coisas do passado. Ou vão... Há eh, outro tipo de experiências também de emoções e ou no online complementa a experiência da emoção ao vivo, ou seja, no fundo é como se a SIC, a TVI, todos estes, atualmente têm que se centrar num produto, numa experiência, que é a experiência ao vivo. E o online poderá fazer todo o resto. A gestão da abundância de conteúdos, a gestão de conteúdos hiper personalizados, ou outro caminho também, que é conteúdos exclusivos. Esta noção de exclusividade também é muito importante conteúdos para happy Fios que estão dispostos a pagar para ter conteúdos exclusivos. Bom, são um pouco os caminhos. Agora, o que é importante é que a transformação digital passa pelo ser humano e passa pela alteração da cadeia de comando, ou seja, de, de, de, da administração, do empenho da administração e das direções de empresa, é mudar realmente a história da empresa e de fazer com que haja uma mudança também ao nível da forma de trabalhar dos colaboradores um enriquecimento com novas capacidades, porque os brains não são os mesmos, e a ideia é precisamente essa, que é, uh, o, o livro não está a morrer, está a se especializar a experiência do livro, a televisão não vai morrer, vai se especializar um pouco mais a experiência da televisão, o que convém é realmente enriquecer o leque de experiências e personalizar o leque de experiências, e para isso é preciso ter pessoas nas redações, pessoas na concessão dos programas, possa ter uh, um, um, esta capacidade de continuar a manter o, a emoção ao vivo e também endereçar as, uh, as necessidades emergentes no canal digital.